A vida de Bia era tão acelerada E até o seu relógio biológico entrou em pânico. Pelo seu exame hormonal, uhum. parece que você está entrando na menopausa. <risos> Oi? Oi, tudo bem com é é. tá A minha filha tem seis meses para me apaixonar, casar e engravidar. No Rio, Rio de Janeiro. Janeiro. E quando não se tem tempo a perder e você mora onde? Atualmente eu tô na casa dos meus pais Encontrar o homem perfeito Pai, ferraria? Oi? Ferraria, ferraria, ferraria. Não é pra qualquer uma Oi, tia Você não acha que tá um pouco velha demais pra tá chamando a mãe dos seus coleguinhas de tia, não? Santo das causas impossíveis, me ajuda, meu santo, me ajuda Você vai levar para nossa Solteira? isso. Eu também tô, hein? Por opção? Não. não. Falta de opção mesmo. <risos> Se esses caras pelo menos ligassem pra falar que não vão ligar, eu faria 10 quilos mais magra. Solteira Quase Surtando.